você acabou saindo do grupo montou um disco seu Sim, né? Por quê? Então, cara, é o, o grupo ele teve uma desestrutura ali, saiu o primeiro um dos membros que foi o Gabriel, né? Ele resolveu, achei que achou que não era mais para ele e ficou só eu big. e o Big. Também aí quando ficou só eu e o Big, a gente tentou fazer um CD ainda como Rapa da Godoy. Estou contando resumidamente, porque uhum. quando eu entrei no grupo tinha seis pessoas é, seis. O grupo é assim você é. começa com 30 sobra um é. rap não, é tá nem, dinheiro, é uma, não tá dando dinheiro aqui Não vambora, é. cada um evolução. tá dando dinheiro vambora que é evolução começa com 30 aí sobra um e o cara aponta aquele um ali aí você morre enforcado. é agora. isso é o que tá fudido, aí ficou eu e o, o big né mano aí a gente ia trabalhar e CD só que aí a gente viu que já não.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 como se fosse correr na subida, tá ligado? Às vezes a gente sentia que a gente tava correndo na subida e cada um tinha a sua ideologia, então cada um foi pra um lado. O Big resolveu fazer o CD, o CD que era pra ser do RGD acabou virando do Big, ele introduziu mais umas músicas e, mano, eu fiquei meio solto. Essa época foi a época que eu fiquei mais perdido ali. Hum, tipo, pra escrever, porque eu, não escrevia, eu escrevia muito pouco. Quem escrevia a maioria das minhas letras era o Gabriel, pegava umas letras antigas do Duda. Eu lembro que você era mais intérprete. É, então... E era, era, é, então, eu era mais o cara que fazia o corre.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 Eu entendi isso quando você abandonou o laborio. É Exatamente isso. isso. O quando, até esses dias eu discuti com isso há pouco tempo. Porque ele foi lá no podcast, já que arrumou é confusão por política? todo mundo. Você? Mas não foi para você. Não, aquele... mas eu já foi peguei algumas coisas pra mim. Sim, mas eu já discuti aquele dia, mas foi só você. Eu só não fui para debate. Mas é. Eu discuti com ele, eu não tenho é, debate, debate. É, eu sei. Aí eu pensei, ele falou assim: É, mas você abandonou o rap. Eu falei, eu não abandonei o rap, isso. A gente tem que ter é, um segmento na nossa vida, a gente tem que saber.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 Infelizmente, eu não posso parar minha vida agora e falar, não, vou dedicar 100%. Mas também não tem, não tem o um boicote próprio, nós não se boicota. Boicota. Nós se boicota. É nós vai boicota. lá na subida e fala, não vou. Toda ah. vez, eu me boicoto até hoje. Qualquer ah. coisa que eu vou fazer, eu começo. Cara, por que eu tô fazendo isso? Não vai dar certo. Sabe o é. que eu estudei isso aí? É o quê? Isso aí é de quebrada, mano. Sofrimento demais, mano. Nós chega e aí nós fala, vai mudar tudo. Eu não quero mudar.